Fala, cidadão! aí pessoal, vocês estão acompanhando aí esse vídeo? Acabei de ser conduzido pela Vigilância Sanitária para a Delegacia Municipal, porque, segundo a vigilância, eu estava descumprindo medidas sanitárias. Nós estávamos em três pessoas numa calçada... E eles disseram que a gente tinha que sair de lá, dessa calçada Não podíamos ficar lá porque estava aglomerando com três pessoas estavam estávamos sim é, em, em bate-papo, conversas e ingerindo sim alguma cerveja, uma bebida alcoólica Eles chegaram e disseram que nós teríamos que sair O decreto não fala que três pessoas mantendo o distanciamento de um metro e meio Não podem ficar nesse local, não podem ingerir bebida alcoólica Está aqui ó, o pessoal da vigilância sanitária está aqui me conduziram para a delegacia e eu estou aqui agora, nesse momento. Nesse momento, eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou sim, defendendo o meu direito de ir e vir. Não estou desrespeitando decreto, não estou desrespeitando nenhum decreto. Muito pelo contrário, esses agentes públicos estão. É, eles, esses agentes públicos eles estão cometendo abuso de autoridade, estão cometendo abuso de autoridade. E não é só comigo, é com a Sociedade de Alta florestense em peso. Então é o seguinte, a lei, o decreto, ele não prevê que as pessoas não possam estar nas ruas durante o dia, é a partir das 21 horas e tudo, tudo está sendo feito em desacordo com a lei, em desacordo com o decreto, que nem lei é. Então só queria comunicar a vocês que a defesa da sociedade, ela é um direito nosso qualquer um de nós. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós temos consciência com relação ao grande problema que tem é, sido enfrentado no Brasil todo, no mundo todo, com relação ao Covid. Mas as medidas não têm funcionado e esse tipo de situação, esse tipo de é, é, atitude arbitrária não resolve nenhum problema. Vou responder pelo que a, a, eles estão me acusando e nenhum Nenhum dos artigos do decreto, nenhum dos artigos do decreto está de acordo com o que eles estão me acusando. Estou aqui para defender a sociedade, tanto para defender com relação às medidas restritivas, quanto para defender os comerciantes e a sociedade que quer o seu direito livre de ir e vir.